experiência aí você tem 13 anos, 15 anos, 20 e pouquinhos anos vem um cara de 50 anos, 70 anos e joga na tua cara que ele tem experiência e você não tem mas vamos pensar um pouco sobre experiência o que é experiência Para início de conversa? eu vou adiantar uma coisa eu acho que independente de você ter 10 anos ou você ter 70 anos não superestime a experiência dos outros nem subestime a sua experiência. Não vou fazer aqui aquele papo do cara de 50 anos que olha para baixo, para os jovens, como se fosse muito velho. Vocês não têm experiência. Pelo contrário. Eu acho que existe qualidade de experiência. Óbvio que todo mundo vai acumulando experiência ao longo da vida. O que é experiência? Você vê aquela coisa acontecer várias vezes. Aí quando você vê acontecer a quinta vez, você fala... Eu tenho experiência com isso, eu já vi isso acontecer cinco, quatro vezes antes sempre acabou desse jeito. Experiência é ótimo quando as coisas estão se repetindo do mesmo jeito. Mas a experiência pode ser ruim, em dois aspectos. Primeiro, que ela já te cega um bocado para coisas novas. Então, você já vi isso várias vezes. E naquele caso é diferente. E você, porque tá é, é uma pessoa que está cegada pela sua experiência anterior, vai desprezar, não vai nem perceber os detalhes daquele caso diferente, daquele caso atípico, e que poderia ser uma coisa ótima para você, ou pode ser uma coisa perigosa. Você pode achar que não é perigoso, e é. Outra coisa da experiência é a intensidade com que você acumula a experiência. Tem gente que vai passando pela vida, né? e não observa com muita atenção o que está acontecendo estou fazendo a cara de quem acha muito ruim passar pela vida porque eu não gosto, eu gosto de ver a vida intensamente, mas passar pela vida é ótimo também só que você vai ser muito feliz, só que você não vai acumular experiência com a mesma intensidade que as pessoas que agarram mais cada coisinha que acontece na vida. Outra coisa sobre experiência é que as pessoas não precisam estar limitadas às próprias experiências. Quando você vai no cinema, quando você vai ler um livro quando você ouve os seus amigos conversarem, quando você estuda história, você vai acumulando experiência dos outros. Principalmente se você lê, porque a leitura é o exercício de você entrar no universo dos outros. É o exercício da empatia, de você sair do seu próprio viés cognitivo e entrar no viés cognitivo dos outros. Tem gente que não lê assim, mas eu recomendo fortemente que você procure ler assim, porque o, o livro se torna... serve para filme também. A história se torna muito mais rica quando você... Deixa de esperar dela aquilo que você gostaria de receber. E tenta ver na história aquilo... Eu fiz um vídeo sobre isso. ver na história aquilo que o contador de história ou a história em si quer te contar de alguma forma. Então você pode... Eu tenho 50 anos, mas eu posso dizer que eu tenho 10 mil anos de experiência. Porque eu vivo estudando Missé Lidai... Missé Lidai? Não, Missé Antropologia, paleontologia... Estou lendo um livro que eu... Já falei sobre um que é de primatas e astronautas, tem um vídeo aqui, e estou lendo para explicar o mundo, que é legal também. Então você vai acumulando experiência sua e a experiência das histórias que você tem contato. Claro que você vai depender do tipo de livro que você lê, do tipo de filme que você vê, mas dá para experiência até de Pokémon. Você deve, se você é bem nerd, você deve conhecer a frase, está tudo bem agora que é o Entei que fala. Toda obra é uma forma do autor passar a sua experiência para os outros. E, cara, quem cria filmes, livros, jogos, estuda pra caramba. Então é uma forma totalmente legítima de absorver a experiência com cultura pop. Não deixa ninguém ficar jogando sua experiência em cima de você. Pede pra explicar. Ok, sua experiência te diz isso por quê? Muito cuidado, tanto com... Quem vem para cima de você com seu papo de experiência, quanto com o seu próprio desenvolvimento de experiência. Dá uma olhada na qualidade das experiências que você teve e, se é importante para você, busca sempre outras visão, visões daquela sua experiência. Pessoas que estudaram outros aspectos daquela sua experiência. Então, você consegue desenvolver a sua própria experiência a partir da experiência dos outros, se alimentando com arte, com cultura. Eu, sinceramente, acho que é a melhor forma de você não ficar é, preso ou presa nas suas experiências pessoais. Experiência pessoal é complicado. Você se limitar somente às suas experiências pessoais não é legal. Essa é a base da civilização humana. A nossa capacidade de aprender com a experiência de outras pessoas. É isso que eu queria falar no vídeo. Vamos resumir? Experiência é um processo coletivo. Se a pessoa vem com a sua experiência pessoal, com a experiência pessoal dela, e você percebe que ela não é construída coletivamente em cima de cultura, música, dança, literatura, estudo de história, estudo acadêmico, desconfia dessa experiência, porque a experiência chama-se anedótica, né? a experiência de uma pessoa só, ela não representa o conjunto. E você mesmo, você mesma, toma esse cuidado. Se é uma coisa importante para você, não vai ficar só na experiência Daquelas coisas que você observa E que te satisfazem, não Eu sempre digo isso, né Se faz sentido, provavelmente está errado Porque a gente tem muito essa tendência De buscar uma posição Que agrade A nossa necessidade de achar um chão Espero que esse vídeo seja útil para você para alguém que você conhece Fique à vontade de comentar, curtir, etc Tchau, tchau Do cara de 50 anos que fala... Tudo bem? Só que não, shake Shakespeare... Shake Shakespeare xixi tô pegando os exemplos comuns, né? Preso e Perdido de John Milton né? É muito antigo, é lindo, é ótimo, mas é muito antigo